Microfone ok, blusinha tá ok, câmera ok, meu Deus <risos> Olá, eu me chamo Júlia e esse é meu canal, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda para mais um vídeo No vídeo de hoje é a análise de um filme e o filme da vez é Invasão, zumbi Não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar sempre o sininho das notificações para mais vídeos como esse Me siga lá no Instagram, arroba Cristina E antes de começar o vídeo de fato, eu tenho duas coisas importantes para dizer para vocês Quero pedir desculpas por deixar vocês sem vídeo. Eu tive alguns imprevistos, não consegui programar a tempo. E também eu demorei muito tempo fazendo esse roteiro, então tem uma justificativa. Segundo aviso é que eu quero deixar um canal de um amigo aqui na descrição. Esse aqui é o canal, peço que se inscrevam lá, ele ainda tá começando, mas peço pra vocês que ajudem ele. Mas avisos dados. Simbora! Invasão Zumbi é um filme de 2016 quase 2017, que conta a história de... Gente, eu não sei esses nomes em coreano. Eu não vou mentir, não sei pronunciar, não faço a menor ideia como pronuncia. Então é só so e o pai dela, o o, -o Que não tem uma relação das melhores, assim, pá. Porém, quando o invasão zumbi chega na Coreia do Sul, invade a Coreia do Sul... Pai, filha e um bando de gente aleatória entram numa jornada épica, frenética, top Para chegar à única cidade que ainda não foi afetada pelo vírus A cidade de Busan Eu não botava muita fé nesse filme, não Eu não sei se é porque eu não simpatizo muito com filme de zumbi Sei lá, eu não me assusto muito com filmes desse gênero Apre Apesar da classificativa ser boa para filmes desse tipo Que é maior de 16 anos, se eu não me engano Eu não simpatizo muito com filme de zumbi mas não é que eu gostei? Assim, o filme, ele tem uns, negócio, uns pontos muito bons e muito altos, assim. O primeiro deles que eu achei particularmente sensacional é porque os zumbis, eles correm, gente. Eu sei que muitos filmes de zumbi hoje em dia já fazem isso, mas, assim, os que eu já assisti, os zumbis não corriam. Então, ficava assim, a pessoa tava aqui, o zumbi tava aqui aí, mas outro ponto positivo desse filme também é o fato de que ele não demora pra mostrar pro que veio. Ele com 20 minutos de filme já tem uma cena de você ficar grudado na cadeira. E ficar grudado na cadeira é o que define esse filme. Porque a tensão dele é sempre muito alta. A partir desses 20 minutos, acredite se quiser, você não vai descansar. Ele tem cenas... Claro que nem todas as cenas são frenéticas. Porém a maioria, assim, desde o coração assim alto. <risos> ele é um filme longo, ele tem duas horinhas de duração, então se você for assistir ele, eu gosto de assistir filme de uma vez só, apesar que eu admito que eu dei umas pausadas no meio do filme, então coma antes, lá no banheiro antes, ligue pra sua mãe antes, fale com seu vizinho antes, faça tudo que você tem que fazer antes. <risos> Essas duas horas de filme são necessárias, por quê? Porque faz a gente, eles desenvolverem os personagens muito bem e a gente acaba simpatizando com eles, gente. A partir daqui eu vou dar alguns spoilers, então se você não assistiu o filme, tem curiosidade de assistir, ou não há é pessoa que, ou é uma pessoa que não tolera spoilers, pra mim tanto faz, gente, não vou mentir. A partir daqui já vai ter spoilers, então o filme é bom, recomendo que você assista, ele tá disponível na Netflix, eu não achei em mais nenhuma outra plataforma. Mas se você tiver algum streaming aí e você achar ele, assista. Um beijo, um queijo e tchau. Agora, para quem ficou aqui, para quem não liga para spoilers, ou para você que já assistiu o filme quer só ver uma análise sobre, eu acho que a morte mais triste do filme foi a do Gordinho. Assim, eu não sei o nome dele, é o Sangue one é o Sangue, tá? Vamos resumir assim. E é o marido da grávida E, gente, quando ele morreu eu... eu botei a mão no microfone Quando ele morreu, gente, eu me senti tão mal Porque ele deu, assim, o sangue dele ideia as ideias de fugir foram dele de pá. E ele era um personagem incrível Ele era um personagem sensacional Eu queria, assim, eu queria me jogar no lugar daquele cara Porque ele era incrível, gente Agora, assim, teve um personagem específico que eu queria, assim, eu comia, eu queria personagem, eu queria matar, eu queria comer com farinha, eu queria... Ah, eu queria cozinhar essa pessoa. É o comandante, eu não sei se ele era comandante do trem, porque se você não sabe, o filme, eles passam dentro de um trem. E eu acho que isso é uma qualidade muito boa, porque uh, por se passar dentro de um trem, eles, têm várias, eles não têm muitas coisas pra abordar. Porém, o diretor, o roteirista, fizeram com que o espaço dentro do trem fosse muito bem aproveitado. Já que eram vários vagões e eles ficavam transitando entre esses vagões. E Ai, tem que ir do vagão 9 ao vagão 13, visto tem que atravessar esses vagões e agora o que a gente vai fazer? E isso pra mim, pelo menos, é bem, assim, não sei explicar, gente, eu, eu sou péssima de vocabulário pra isso. Mas, voltando pra o carinha lá, o comandante, gente, que cara chato, meu Deus... Esse personagem ele acha que ele deveria ganhar o um Oscar. No final do ano, eu quero fazer um vídeo com os melhores e piores personagens dos filmes que a gente que eu fiz análise esse ano que eu assisti. E a gente com certeza esse personagem vai estar lá como os piores personagens. Porque o oh, cara chato. É sério, um monte de gente morre por culpa dele. E ele só se importa com ele. E eu acho também que ele, ele é responsável por uma das mortes, também uma das mortes mais tristes desse filme, que é a do pai da menininha, o Seu Oco Roco. Gente, ai, quando esse cara morreu, eu, eu, assim, no início do filme eu não simpatizava com ele. Pra mim ele podia morrer, pra mim tudo fazia, porque ele era um pai muito ruim. Mas cara, durante o filme você vai simpatizando com ele, você vai se importando com ele, você vai... Querendo ali estar com ele, sabe? E quando chega no final do filme que ele morre, gente, pra mim foi muito triste. Eu achei que ele, a grávida e a menininha iam sobreviver. Eu achei que eles três iam ser os grandes sobreviventes do filme. Mas não foram. Foi só a menininha e a grávida. Que também, quando chega no final do filme, gente, eu não sei, assim, de quem foi a ideia, mas funcionou muito. Que foi a cena em que elas estão chegando na cidade e dão ordem pra matar elas, gente. Eu fiquei tão apavorada, eu falei, não, eu não acredito nisso, que essas personagens passaram tudo o que passaram pra morrer agora, não. Nadaram, que nadaram pra morrer na praia, eu não acredito nisso. Eu fiquei revoltada, eu falei, meu Deus, vão, elas vão morrer. ah não A sorte foi que a menininha começou a cantar a musiquinha, e daí eles viram que elas estavam vivas. E aquilo ali ó foi um, uma sacada tão genial que eu fiquei, eu fiquei muito feliz, <risos> não vou mentir para vocês, eu fiquei muito, muito feliz quando isso aconteceu. Uh, não tem, na verdade o filme tem uma continuação, Invasão Zumbi 2, eu não assisti ainda, não sei se eu vou assistir, eu gosto de continuações, mas às vezes em filme de terror não é tão bom. Esse filme é um dos melhores filmes de terror de zumbi, na minha opinião, porque ele não tem os clichês do gênero, ele é um filme que... Passa por cima disso e faz uma narrativa bem construída e bem interessante, que faz você querer saber o que vai acontecer no final. Mas não foi isso, eu recomendo que vocês assistam esse filme. Mas não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar sempre o sininho das notificações pra mais vídeos como esse. Me seguir lá no Instagram, arroba Juliacristina. Um beijo, um queijo. E tchau, meus zumbis e minhas zumbias.